alegre, mas ó, como eu tava falando eles fazem o maior sucesso, gente na verdade eles entraram para um programa né, um reality show, uma espécie de um reality show na TV italiana eles estavam lá, participaram, se conheceram lá e depois disso formaram esse trio maravilhoso né, são, tem, temos barítono e temos os tenores aqui, então assim, é, e eles encantam por quê? porque? Porque eles, eles colocam ópera, mas ao mesmo tempo eles colocam pop, pop, popera, como fala né, os americanos, pop, -opera. Falam, popera pop, -opera, pop, -opera. <risos> É quase um teste formal de ópera, entendeu? <risos> então, eles é, acabam encantando várias gerações. Isso aqui é muito bacana. Eles têm fãs de 10 anos e fãs de 90 anos. Né? Não é isso? isso assim, é eu queria isso. saber muito de vocês como é que é. E como é que bate isso em vocês, saber que vocês, de uma certa forma, estão popularizando um estilo sim. musical, né? Que é mais Acho, clássico, sim. ópera. Acho né? que também é uma grande responsabilidade, porque bom, tem a. A a, a a geração mais mais nova não conhece essa música é como se um três meninos de 20 anos começa a, a cantar músicas de Roberto Carlos por todo o Brasil né uh -huh. e para mandar para não perder essa tradição da música da grande música do, do grande maestro Roberto Carlos é a mesma coisa que nós estamos que nós estamos fazendo desde o começo da nossa carreira Trazer essa. Trazer uh -huh. nossa cultura italiana através de, de, de nossa música. Ah, você Isso aprendeu? É. Você aprendeu direitinho português. É, falou é? direitinho. Ai que bom. Aprendeu direitinho, Inácio. Aprendeu <risos> direitinho obrigado. português. O seu coração já esteve pelo Brasil, né, Inácio? Aqui? Sim. Bom, sim. sim. Já sabe, você sabe. É. Aprendeu. A professora foi boa de português, você está falando muito bem em português. E você sabe uma coisa que eles me contaram, inclusive? Nos bastidores aí, que eles gostariam, eles falaram em Roberto Carlos, nós falou agora em Roberto Carlos, nosso rei, né? Que eles gostariam de cantar com Sim, o rei Roberto bom, Carlos. Gravamos, né? gravamos uma, uma música de ele que vai sair em janeiro. Uhum. É, gravamos. Como vai você? É, eu amo essa música, gente. É. Ai, que lindo! Quero ver vocês cantando a música dele. Muito bacana, mas o sonho de vocês, entre os artistas brasileiros, de fazer parceria, é fazer parceria com o nosso rei, né? Rei Roberto Sim. Carlos. ou também Cheguinho, que é um amigo. Ah, pero, é legal. Pero, eu mandar um saludo te... a Paula Fernandes. Paula Fernandes. Cantamos Grande, grande Amor, que uh -huh. é nossa música mais famosa. E la cantamos com, com Paula Fernandes. Tchau, Paula. Te queremos. Ó, <risos> oh, e ficou lindo. Eles vão cantar agora pra gente é, Mas antes eu quero dar um recadinho. Eles deixaram, na verdade, pra contar aqui com exclusividade no encontro. Atenção, Arielle, você que é fã de carteirinha, ó. Eles vão fazer uma turnê. No início do ano que vem, em março de 2023, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre, Minha Terra. Por isso que a gente estava falando de Porto Alegre no intervalo comercial. Eu saí correndo em sua direção quando começou e o a programa. E a feita? A data. A, a, data. A, a, data. a data é 8, 8 Dia Internacional da Mulher. 8 de isso. março, 9 de março aqui em São Paulo. E depois Rio de Janeiro. Olha lá, tá Chimba. lá, a gente fez o dever de casa, tá vendo? Olha lá, Pia. Aqui, ah, okay. ah, tá lá tá, tá lá. Produção do Encontro, não dorme não, gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos cantar pro pessoal vamos de cantar. casa? Ok. Vocês são muito bem-vindos aqui, vocês são muito, muito simpáticos. É um Prazer, é um prazer. Prazerzão. Il é um prazer. Volo, no palco do Encontro dessa quinta-feira. Vambora, vem, Arielle pra cá. E é o trio italiano Il Volo. Pra não ser yeah. certo. Bom dia. Yeah. Aqui com Piero, Inácio e Gianluca. A não, não, não Como, eu como? Que... Itália não pode falar de, de futebol. Itália agora não. Não, mas, não podemos mas, falar do futebol. Mas, mas olha só, mas vocês é não têm um coração brasileiro? Por quê? Por quê? <risos> tá porque fora, está lindo, fora, porque né? a Itália não está no Mundial. É, mas aí Provamos para o isso... pro Brasil. Italianos, we love Brazil. We love, so, okay. ok, vocês amam Brasil. Brasil, sim, sim. É o seguinte, pro Brasil. Estamos torcendo para o Brasil. Para o Brasil, né? O Brasil vai para a final, Inácio? Tem que. Ir. Tem que, tem que ganhar esse mundial, né? O coração é brasileiro, seu. É, aí, o tem. meu sim. <risos> já a gente <risos> o fala meu, mais sobre <risos> isso. <risos> vamos fazer o seguinte. Bom, já já eles mostram esse sucesso todo pra gente. Eles têm cantado ópera com toque pop, músicas românticas também. Olha só, temos até uma fã aqui na plateia. Achei que ela tivesse vindo pra ver a gente. Mas não, veio ver. Veio pra vamos. ver ele. Já, já a gente conversa mais? E vou pedir para vocês cantarem também para a gente Pode ser, daí é Pode essa, ser, né? pode então, ser tá, vamos, vamos Vamos nessa Agora são 9h52 no horário de Brasília A gente volta daqui a pouquinho Depois da música de El Volo No palco do encontro E o mundo não se é mais um momento La segue sempre o giorno. Ed il giorno verrà starò te amore non ho più pensato a te